Bom, tá, Fernando, como é que é o seu apelido? Meu apelido na escola é Fernando Boneca. Boneca. Fernando, você é natural? Sou natural de formiga, Minas ah, é. Gerais. Formiga. Quem nasce em formiga? Formiguense. Formiguense, né? Ali é por causa do Rio, né? É, tem uma lenda né? antiga, a gente estava em escola, né? Que começou com o Rancho das Fliriga, que tinha um riacho, que realmente, aqueles tropeiro na época, que carregavam o açúcar, transportavam o açúcar né? no, lombo de... Nura, eu sou. no lombo de burro, né? Então eles acampavam naquela beira do Rio, para e pernoitavam ali, realmente, no final, do... com açúcar nos animais, né? E quando eles iam um no outro dia para colocar o açúcar nos animais, para levar até o destino, é... É, Normalmente tinha formiga que carregava o açúcar, então ele foi pegando assim foi com de o rancho do Formiga, depois foi indo até chegar em Tourmigo. Uma lenda, né? O Rio, É. A região muito bonita, né? É, uma região montanha, uma região turística. Eu vou ter que falar aqui do Sou Amélio, né? Que é o homem que faz aqui as festas do carro de boi, né? Ah, sim, tem. Tradicional, né? Tradição, carreira, tradicional, tradição, tem aquela carreata lá de carro. Ali, o carro de boi teve uma presença muito forte, né? Sim. O Desenvolvimento da região. Era um meio de transporte na época, é. né? antiga antiga, devido ao região de bastante acidentada, né? bastante relevo, e era meio o meio transporte antigamente era um Ô Fernando, e como que você chegou em Franca, no colégio agrícola? É, eu, eu estudava em Formiga, né, tirando o segundo grau, e surgiu uma ideia de alguns colegas lá, e eu já gostava de realmente as coisas dessa área, né, que meu pai tinha propriedade lá em Formiga, e trabalhar nessa área agrícola, né? Fazer um curso aí nessa área. E aí surgiu a oportunidade na época. Um colega, alguns colegas incentivando. E nós reunimos uma turma lá na época e viemos em Franca. Quantos? Eu não me recordo, né? 18, 8, 8 colegas. 18. hoje da aqui minha, é. da minha turma mas é. tem mais gente que estudou lá é, que fez esse curso são muito é. mais gente, muito. muito mais gente muito mais gente são outras pessoas de outros anos A, é. ali assistiu uma outra opção também que era o Lavras né que eu é ganho Lavras é Lavras e também Bambuí né Bambuí é só que nós optamos sempre o Franca Franca. O, né? é. o Fernando aqui tem mais gente de formiga né que é o que veio nesse encontro é, aqui hoje tem mais três de Formiga igual. E o próximo encontro é Fiuí, né? Não, é mais é, perto lá. É próxima formiga, né? Formiga, né? o próximo é, é. encontro. É mais o. É e o Zebol, né? Que eles tem uma é propriedade lá na, na... É. Furnas Sur, né? É uma é, mira das águas de Furna lá que está programando fazer lá. Eu quero ver se eu chego lá, rapaz. Eu sou mineiro. É. Não. Registrar é. essa história é. bonita. Será? Fernando, será e será você? Prazer, é um prazer você encontrar você lá. E você faz o quê? Trabalha com o quê? Na... Ah, hoje, aí na época eu prestei. Eu curso Depois que eu me formei na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo E eu moro atualmente em Pontal, próximo do Ribeirão Preto E eu trabalho na Secretaria de Agricultura, na Coelho de Defesa do A Coelho de Defesa do é um órgão que cuida da parte sanitária e animal, vegetal e animal né, do Estado de São Paulo né Certificação e, de controle de, de, de qualidade dos produtos agrícolas do Estado de São Paulo você Já há quantos anos você mora aí? Eu já moro há 35 anos 35 Casado? Família? Quantos filhos? Não filho? tem filhos. Você não tem filho? Como... Você é descendente de... Não, é... Esses olhos claros seus, de onde que são? Eu, mas é acredito em Portugal. Portugal. Mas me conta aqui, o seu pai, como que chama? chama? Meu pai chama, 91 anos hoje, José Ribeiro da Maçã. Mora em Formiga. E a sua mãe? Minha mãe faleceu em 2015. Ela é Francisca Ribeiro para citar. Mais um pouquinho. Irmãos do seu pai. Oi? Irmãos do seu pai. Irmãos dos meus pais faleceram já. Não tem mais nenhum. Os tios seus? É, faleceram. Mas você sabe o nome desses, tios. Sim, aqui é o Luiz da né? Sim. Eu conheci. E tia? Tia, faleceram também. Da sua mãe? Da minha mãe, sim. Faleceram todos Eu Eu falo nesse eu falo sentido porque eu estou acostumado a filmar sobre família e hoje eu é um encontro de... A gente tem que falar de alunos e professores, né? É. Marcaram sua caminhada aqui na, na cidade de Franca, né? O é. Fernando, você chegou a conhecer a Rô, ou não? Conheci quem? Avô. Avô? conheci por parte da minha mãe. Como que chamava? É Estevão. Estevão de o quê? Estevão, é... Era José Estevão. Estevão. É. Avó. Avó, é... Luziano. Luzia, Mendes. Luzia, Mendes. Luzia Mendes. É. O Fernando foi muito bonito esse encontro. Foi? Foi ótimo, excelente. Uma coisa que a gente nunca imaginava que ia acontecer né? E depois de 38 anos, você... No decorrer da vida, você nunca imagina que vai encontrar o pessoal de novo. E... Então o esforço da Edneia, que está batalhando né? mais ou menos aí até mais de 10 anos já para tentar reunir a turma, né? E nós tá conseguindo reunir. Então, viemos todos, né? mas já é um grande passo. Né? Você reviu é, professores aqui, né? Professores, né? A gente não imaginava, né? O Newton, que é de Mato Grosso, que você acabou de estar aqui, nunca imaginava que ele reviu, né? Ele apareceu, veio de longe. É, é eu, valeu o esforço, né? Ótimo, excelente. É, aqui nós já estamos quase já no final de festa, aí, ó. e foi um momento muito especial que ficou na história. A vida, alguém disse que era marcada pelos encontros. E esse encontro hoje marcou bastante, né? Nossa, é emocionante, marcou muito. Ressuscita a gente, né? Ressuscita e a gente fica muito contente. Tem colegas que já partiam, né? Os colegas que já foram... Então, mas tem bastante gente que ainda. O ano que vem vai ter um próximo, né? É, estamos programando para março de 2020. Né? 2020. É. E vai ser um grande encontro. De... O que marca muito, chama a emoção, né? é, emoção. de estar junto, gente, de rever. Assim, de estar tá vindo para cá, a gente fica naquela expectativa, né? Aquele filme é. uma barriga e tal, vendo é. aquela alegria, né? Realmente é o que acontece aqui, né? É. Acontece aqui isso, a gente rever os amigos abraçar e é muito bom. Foi muito bom. Oh, obrigado pela sua atenção e a participação, é. que é, é, é, é muito importante é. Né? participar. Mas bem, Deus abençoe parabéns pela sua família e pela sua trajetória de vida. Obrigado e esperamos estar juntos lá em Minas, né? Março, se Deus quiser. Se Deus quiser. Valeu, valeu. valeu. valeu um abraço a todos.